eu vou parar e vou dar um disclaimer mas eu vou não nah, vou dar um disclaimer que se foda ninguém vai se importar com isso uh, mas eu, eu aproveito para falar por fora aqui o descarnar esse o descarnar foi um ritual criado pela Ágata uh, e ele existir em 1997 não é um erro esse foi um dos principais motivos inclusive de eu querer fazer uma temporada no passado de mostrar de de, de mostrar alguns outros aspectos do paranormal que não dava para fazer exatamente do, do jeito que, que enfim não vou não vou me me, me aumentar muito <risos> Ah, mas é isso, temos 12 horas de live ainda, temos coisa pra caralho pra fazer é, Quem é Agatha? Eu, não, eu achei que não precisava ter assistido as outras temporadas Desentendi tudo, porra!